O aumento de preço da Start 160 2023 É isso aí família Já passei aqui no canal Agora em janeirão Já falei pra vocês Quanto que aumentou a Titan Quanto que aumentou a Fan E tá faltando eu falar pra vocês Quanto que aumentou o valor da Start 160 2023 E eu vou falar quanto que aumentou o valor do site E o valor aqui na loja da minha cidade Eu quero saber qual que é a conclusão de vocês? você acha que tá certo a Honda aumentar o valor da moto Esse tanto que aumentou ou não, beleza? É o seguinte A Start é a 160 aí Mais básica É a 160 de entrada Pra quem quer te pegar uma moto de zero quilômetro É uma moto muito boa, tá? Eu acho a Start é muito top É... Apesar dela... Se é uma moto mais simples do que a Tita 160. Por exemplo, algumas diferenças bem básicas. Ela não tem o painel blackout com rotação do motor. A roda dela não é liga leve, é roda raiada. Ela não tem o motor flex. É somente gasolina. São algumas diferencinhas que ela tem para minha Tita Zona 160. Mas é o seguinte, família. É, a Honda em 2023. Agora que mudou o ano, as motos estão saindo da concessionária com fabricação 2023 modelo 2023. E só por causa disso, só porque mudou o ano do documento, eles aumentaram o preço praticamente de todas as motos. Teve uma moto que não aumentou da Honda, que depois eu vou fazer um vídeo específico falando qual moto... Que não aumentou de valor Nesse ano, tá? Então aí se inscreve no canal para você não perder esse vídeo para você ficar sabendo se vale a pena ou não comprar essa moto Porque ela não teve aumento, tá? É o seguinte A Start Nossa, vou falar pra vocês primeiro o preço No site, tá bom? No site Ela tava custando 12 .650 reais, Como vocês podem ver aí na foto Esse era o preço dela Preço antigo, e agora de dezembro para janeiro de 2023 ela tá custando 13.280. É rapaziada, a start aumentou 630 reais. Fala aí pra mim, não é um absurdo ou não? A mesma moto, a mesma coisa, a moto aumentar 630 reais, mas calma, que não acabou por aí. Esse é o valor de aumento. No site, na loja maior, e eu vou contar pra você, beleza? A Start continua sendo vendida a mesma moto, tá? Aumentou esse valor, mas não teve alteração nenhuma. E esse caminhão não deixa ultrapassar de jeito nenhum. A Start é vendida aí na cor azul, preta e vermelha. É bem top a moto. Para quem busca economia, moto para trabalhar é uma moto excelente, beleza? E a Startinha. Aqui na minha cidade Ela tava sendo vendida Por 15.790 reais Em dezembro já passar agora Agora é março é reduz uma E esquece, filho, tinha anda muito e, na, e se expande, rapaziada Na minha moto Aí há um ano atrás A minha moto é 2022, tá? É a mesma moto, igualzinha 2023 Eu paguei 15.900 e ano passado, você pagava R$15,790 na Start. Pra você ter uma ideia de como que tá aumentando os preços. Por isso, eu sempre trago os aumentos aqui para vocês. Que acompanham meu canal, tá? Para vocês ficarem por dentro. para quem quer comprar moto, quem quer trocar de moto. Acompanha o canal aqui, que vocês sempre vão saber as novidades, tá bom? E agora, o valor da Start. O valor da loja, tá? O valor da loja é mil e 600 reais Aumentou aí praticamente 800 reais O valor da moto Na loja É um absurdo né rapaziada Praticamente se eu vender minha moto 2022 Eu quase que não compro uma Start 2023 para você ter uma ideia Eu vou Consigo comprar a Start Vou pagar a documentação dela é, Licenciamento, placa, PVA E vai acabar o dinheiro e pra você ver a Titan a 2022 é a mesma da 2023 em um ano para cá os preços não para de aumentar rapaziada ah, não para e é o seguinte podem estar perguntando ah, não vale a pena comprar moto mais moto zero tá muito caro calma aí é o seguinte a moto tá caro sim mas as motos não para de valorizar principalmente essas motos de baixa cilindrada porque como as motos estão ficando muito caras, tá difícil o pessoal ter dinheiro para comprar moto de alta cilindrada. Aí tá valorizando, tá aumentando a procura das motos de baixa cilindrada. Estão valorizando. Então para você que pensa em comprar uma 160, seja é Titan for Start, vai em frente, pague esse valor caro mesmo, tá? Porque com certeza vai ter novos aumentos. Esses aumentos eu duvido muito que a Honda vai parar E você vai, o dia que você for vender a moto Você vai usar a moto anos e anos O dia que você for vender a sua moto vai estar tá valorizada E você vai conseguir recuperar boa parte do dinheiro Então, pra passar a ideia pra vocês Mesmo que a moto esteja cara Na hora de vender, revender ela, por exemplo Comprei a moto hoje, daqui um ano eu quero vender você vai vender a cara também entendeu um exemplo da minha a minha eu paguei 15.900 há um ano atrás se eu fosse vender ela hoje eu ia vender mais ou menos por 17.500, 18 mil reais a minha moto com um ano de uso então pra você vê eu paguei caro já era cara na época um ano atrás e vou vender ela mais caro ainda então você acaba até ganhando dinheiro ou perdendo pouco ou até ganhando entendeu essa é a visão que eu tenho para passar para vocês fechou família e é o seguinte se vocês querem que eu fale aí outras motos o pessoal já pediu para fazer da Bros também tá é, comenta aqui qual moto você quer que eu faça para passar o preço atualizado para vocês e depois eu vou passar para vocês também preço de consórcio e preço de financiamento atualizado, tá? Se vocês quiserem saber disso, comenta qual moto você quer saber Fala aí, Diogo é, Faz consórcio da Titan Faz consórcio da XRE Faz financiamento da Bros. Aí depois eu gravo um vídeo Específico Pra vocês aí, falando só De consórcio de financiamento Beleza? É nóis, rapaziada Tamo junto